Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar esse jogo aqui, ó Uau! Olha o tanto de coisa aqui, ó É só ver que começa, as motos doida, né? Não é possível Tá, agora aqui Vamos abrir aqui Olha o tanto de coisa aqui que tem que abrir Maria, vamos começar por aqui Será que vai vir alguma coisa boa? Não sei. Segunda caixa uma bosta. Bosta, bosta. bosta né? É, ruim, ruim, ruim. Meu Deus, você tá ruim. É A única coisa que vem oh, oh. é o um pouco. Grande bosta melhor co... Valeu, moto É o pouco Melhor coisa do mundo Valeu Vamos ver essa. Hum, Esse jogo tá Não é possível, esse jogo tá Opa aí galera Eu tô aqui, eu sou o editor do Jorge Eu sou o novo, né Porque o antigo foi demitido E tá ficando assim a edição do vídeo Ficou legal essa transição? Com certeza não, deve ter ficado horrorosa, né? Mas tudo bem, né? Só tá vindo coisa ruim! Mano, eu vou abrir a super caixa lá, cadê? A mega caixa. Se não vier coisa boa, vou ficar muito bravo. Uau! Fichas duplicadas, yes! Esse, tem que vir coisa boa aqui, não é possível. Bom. Hum, hum. Aí, vai vir Brawler. Aí. Finalmente uma coisa boa, né? Já ganhei dois Brawlers. Não vou ganhar mais nada. É, só brinca. Mãe. Meu Deus, velho. Aí, isso aí. Eita, então, poxa, eu tô com 50 gemas. Não, não é aqui não. Oh, loja. Hum. Ah, ver que eu queria confiar essa skin aqui, ó. vou lá essa caixa, então. Espero que venha coisa boa, hein. Veio o Brawler, veio o Brawler. Galera, o que, que será que vai vir? Você tá doido, galera? O que, que será que vai vir? Comenta aí o que você acha que vai vir. Não vai ver depois, hein? Era melhor ter comprado a skin. Ah, Que coisa ruim, velho! Ah, Bora upar as coisas todas. É, Bora upar este aqui. O pô O pô Não, esse aqui eu não quero é upar não. É o primo. O pô O pô Esse aqui também. O pô O rico. É. Não foi tão bom, né? Mas é o que temos pra hoje, né? É isso. Demorei mal tempão pra conseguir essas porcarias tudo e veio só coisa ruim.